Deus disse para o homem, disse assim, olha, Adão, tem aqui duas árvores, específicas: A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mar. Coma da árvore da vida, não coma da árvore do conhecimento do bem do mar. Porque o dia em que você comer a árvore do conhecimento do bem e do mar, você vai morrer certamente morrerás. O que é que é a árvore? Deus não está a falar aí de árvore, natural, árvore, está no um sentido alegórico. É, é dois tipos é de consciência. Deus disse assim, olha, tem dois tipos de consciência A árvore da vida é a pessoa de Jesus Cristo É a palavra de Deus Se você comer da palavra de Deus, te de alimentar Lembra que Jesus disse quando foi tentado disse que não, não só do pão vivo homem Mas de toda a palavra procede da boca de Deus Isso é a árvore da vida E a árvore do conhecimento bem e do mal É quando a pessoa vai comer, de comer de medição, olha, Tem seis meses só, depois coisa e, e tu acreditas Nesse relatório Nisso, pronto Começas a definir a árvore que está em conhecimento, tu passas a conhecer que o teu tempo é curto e, e todos os dias vai nutrindo esse pensamento, vai morrer. Ah, mas é médico, irmão. Ele estudou, não é Deus. Vai acreditar nele ou acredita em Deus? Na palavra dele, ah, então quer dizer que o irmão está dizer para a gente não vai é Não, vai. E sempre falar isso, se não acredita Não cremos. É lógico que vai falar isso em frente dele. Mas já tem problema, temos que ter sabedoria Mas dentro de amar amado, a gente aprende Disse não dá nada Eu vou viver por homens e muitos lá Em nome de Jesus Cristo Meu Deus disse E eu que eu creio É dois tipos de consciência Consciência de vida e a consciência do morte Eu não vou me alongar muito, mais. Olha, no livro de Romanos capítulo 8 Versículo 1 ao versículo 2 Quem tem até aí o telefone, se puder Eu não tenho aqui pudesse ler para nós romanos capítulo 8 versículo 1 e o versículo 2 quem tem um já tem a questão já 8 versículo 1 e o 2 você pode trazer aqui não leio você Capítulo 8, versículo 1 Diz assim Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Minha irmã e meu irmão Não importa o que você tenha feito Algumas horas Daqui Agora, o momento que estamos aqui a ministrar a palavra Para trás Dois dias, um mês Um ano, cinco anos, dez anos Se você crer nesta palavra, você viverá Se na tua mente O diabo trabalha com condenação Ele vai te condenar ele é quem te que leva o erro e depois te condena. Condenação é morte. E Deus, ele, ele diz na palavra dele: agora já não há mais condenação para ti. Se você está em Cristo, já não há condenação, irmão. Não sabe o que eu fiz? O que Jesus fez é muito maior do que você fez. Ele deu a vida dele para que você não morre, para que você vive Não há mais condenação para ti que estás em Cristo. Não há mais condenação. O versículo 2 diz assim: a lei, do espírito e vida me libertou, a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Há duas leis. Quando nós nascemos do papá e da mamãe de forma natural, nós nascemos com uma lei, uma lei natural uh, a operar dentro de nós. Essa lei produz pecado e morte. Esta lei produz pecado e morte. Tu pegas uma, duas crianças... Duas crianças, que pega as duas crianças pega três pedaços de chocolate quando aí e diz, olha, come Vai ver que um tira um, um pedaço o outro tira um, vai sobrar um Vai ver que eles dois vão acelerar quem come mais rápido para pegar o próximo pedaço Isso é o orgulho, isso é pecado Quem ensinou isso nessas crianças? Isso a gente nasce com ele É a lei que produz pecado e se a gente não sabe arrepender ela é amar mas, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos, Deus injeta, Deus coloca em nós uma outra lei, uma nova lei A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, uma lei espiritual que vem de essa lei do pecado e da morte E essa lei é começa a operar dentro de nós, essa lei, ela trava tudo aquilo que o diabo usava da ânsia para matar Mas nós temos que crer nisso, a palavra diz que o que seria verdade e a verdade nos libertar Se o diabo tem te acusado, tu não tens tido sono. O diabo tem te culpado por coisas que você fez sim, desde 20 anos atrás. Não crê mais a partir de hoje nisso. Por quê? Porque isso é a lei do pecado e da morte. Ele funciona assim, vai te acusando. Jesus disse: Quem nunca pecou, e é a pisque, lance a primeira pedra. Não aceito mais ser condenado pelos teus erros Porque aqueles erros que você cometeu lá atrás Você cometeu por ignorância espiritual porque não conhecia verdade. Hoje, você está em Cristo E hoje você conhece a verdade. Você não está mais na prática desses erros Você é uma pessoa diferente daquela Então, o que vale é você Na verdade, você não é aquela pessoa que fez aquilo Aquela pessoa que fez aquilo Morreu com Cristo lá na cruz Por quê? que levou... Jesus Cristo naquela cruz foi o teu pecado e o meu. Jesus não cometeu pecado nenhum. Está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Diz isso. Deus fez uma troca lá na cruz. Muitos não sabem essa verdade. Quando Jesus foi para a cruz, houve uma troca. Na verdade, aquele que estava lá na cruz pregado fui eu. E eu aqui hoje, represento Jesus. Aquele que estava lá na cruz pregado foi a irmã. Foi o irmão. Fomos todos nós. E você hoje aqui representa Jesus. Houve uma troca. Deus fez pecado, aquele que não tinha pecado, que é Jesus Cristo. Pegou todos os nossos pecados, colocou em Jesus e castigou lá na cruz. Pegou a justiça de Jesus, justiça e a pureza, sem pecado. Pegou a justiça de Jesus e te vestiu, te deu para ti. Hoje, quando Deus olha para ti, Deus vê o Filho de Jesus em ti. Isso é espírito, é espiritual. Espiritual, mas o diabo não quer que você conheça essa verdade, o diabo quer que você se condene, se culpe pelos seus erros, pelas suas falhas. Quem te nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nós estamos aqui em um ministério, um ministério novo. Nós conversamos bastante com o pastor Fábio e falamos sobre este projeto, esta obra de Deus. É de Deus e eu estou surpreendido aqui hoje pelo número né, de irmãos que estamos aqui reunidos, creio eu, no nome de Jesus, que nós vamos crescer. Vamos crescer e nos, nos comprometemos que o Espírito Santo tomou a direção eh, de, de, de, de, de tudo. E nós, eu, pastor Fábio, a Miss Tatiana e a Sandra, nós conversamos e falamos, olha, nós temos que nos basear na doutrina dos apóstolos que é a palavra de Deus. De outra forma, se nós não ensinarmos a palavra, é mais uma aventura entre nós. Nós Vamos levar os irmãos até onde é que eu poderia aguentar mais. Estamos habilitados a de igreja. E não estamos aqui para não temos idade para isso. Vamos levar as coisas a sério. Vamos pregar a verdade. A verdade é Cristo. Estamos aqui. E temos um líder. Esse líder é Cristo, dessa igreja. Depois de Cristo, nós temos que ter um líder humano, homem. A, ordem, né? a quem nós devemos correr E esse líder está ali O pastor Fábio Amém. Nós devemos respeitar É o homem indicado Deus colocou isso no coração dele Falou com a mulher Com a Miss Tatiana e, e o pastor Fábio me procurou Sem ele me explicar O conversou com a mulher E houve ali uma confirmação da minha boca Deus usou a minha boca Para confirmar na verdade aquilo que a Miss Tatiana já tinha dito Amém. Hoje estamos aqui Hoje estamos aqui Então, tudo começa na mente Lembra-se que Deus Deus disse, façamos o homem A nossa imagem e a nossa semelhança Esse homem que Deus fez A imagem e a semelhança de Deus Não é você, minha irmã é meu irmão. irmão Não sou eu Esse homem é Jesus Cristo Façamos o homem A nossa imagem e a nossa semelhança Que ele domínio Sobre os peixes do mar, as aves dos céus e as bestas né, que se rastejam pela terra. No versículo 27 diz assim: Deus criou o homem na sua imagem. E, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Ali sim, nós agora aparecemos. Deus criou Jesus, o Filho dele, na imagem e semelhança dele. E o Filho dele, Jesus, nos criou nós, homem e mulher. Agora, homem e mulher aqui. Não é um exemplo, a Sandra que é mulher e eu sou homem Não, não é isso que Deus está falando Homem e mulher, o espírito é o homem que está dentro de nós E a nossa alma é a mulher Quando o nosso espírito e a nossa alma se unem Aconteceu o casamento Agora sim, a gente manifesta a imagem de Cristo A imagem de Deus, que é homem e mulher Não é um sentido físico Espiritual. O que é, que é a alma? A alma é o nosso pensamento A nossa vontade e as nossas emoções Isso é que é a alma E o espírito é onde Deus fala conosco Nós somos um espírito Temos uma alma e habitamos um corpo Esse corpo que nós estamos aqui a ver Não somos nós Nós somos o espírito O que está dentro do corpo Temos uma alma que é a mente E essa alma tem, tem, tem emoções Tem vontade É aqui na alma Onde nós pecamos Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador O nosso espírito foi salvo Deus salvou na hora Todos nós que estamos aqui, nós estamos salvos Ninguém aqui está perdido Todos nós estamos salvos Não estamos no mesmo nível espiritual Isso tem a ver com a entrega, meditar na palavra Orar, conhecer mais Deus através da palavra E a gente cresce Mas isso não te faz menor honra. Inferior do que o outro, está mais avançado. Aos olhos de Deus, nós estamos todos salvos. O Espírito está salvo. Agora, Deus está a salvar a nossa alma. Através, por ser é importante, nós vimos uma ideia, ouvirmos uma palavra de Deus, porque para renovar a nossa alma, a nossa mente, precisa ser renovada com a palavra de Deus. Porque a nossa mente foi violentada por Satanás. Esse mundo O, dia, o, dia, o que a gente tem de lembrança na nossa mente, a gente até sente vergonha e diz: Poxa, esse mesmo sou eu que fiz isso aí. Pô, Ainda bem que ninguém sabe. Tá bem? A, a, todo mundo vive debaixo do povo Condenação Então precisa ser renovada essa mente Nós estamos a receber a mente de Cristo Que é a palavra de Deus Todos os dias que meditamos na palavra de Deus Nós estamos a receber a mente de Cristo E quando, quanto mais nós meditarmos nela Mais a nossa mente vai se aperfeiçoar A mente de Cristo E quando a nossa alma se aperfeiçoar, que é a nossa mente, se aperfeiçoar a mente de Cristo, que é a palavra de Deus Então, ela agora começa a obedecer o Espírito, porque Jesus está no nosso Espírito A nossa alma precisa obedecer, até a mulher precisa obedecer o marido Mulher que submeta-se ao seu marido A alma precisa se submeter, A carma é muito cheia de ilusão Viu um o carro do outro, também quer, o carma do outro, também que quer, Mas ele não tem medo, isso é a alma Não é pecado a pessoa ter mas às vezes a pessoa não tem tal coisa, olha para a mulher do outro ela já tem mulher Olha para a mulher dele, poxa, como é essa mulher, vive é esse homem? Essa, essa deveria ser minha mulher, não é essa aqui, meu coração É feio isso, isso é pecado, isso é alma A alma precisa ser renovada Quando ela, quando ela se renovar, a nossa alma se renovar e, e, e se ajustar à palavra de Deus Que é a mente de Deus que é Cristo Então o nosso corpo vai manifestar aquilo que está na nossa mente na verdade, a doença é o que é doença é uma manifestação daquilo que está na mente da pessoa. O que ela acredita? Ela acredita que está doente, é por isso que o corpo manifesta a doença. Ela acredita que tem saúde. O corpo vai manifestar saúde. A irmã está a contar aí o né, os versículos. É, provérbios, capítulo é, 23, versículo 7. Mas na versão é, Almeida, renovada, corrigida. O que o homem imaginou no seu coração Ele é, ele manifesta O que você imagina No teu coração você manifesta Um dia Talvez a irmã ou os irmãos aqui Dizem para esse ano Eu quero ter um filho, Este ano eu vou ter um filho Mulher vamos fazer um filho Você manifestou-se no seu coração Hoje está atrás cinco anos, está aí um garoto Está correto Primeiro começa aqui na mente e acontece depois. com a doença é a mesma coisa, com a saúde também é a mesma coisa. Eu vou ficar por aqui hoje, depois é o primeiro dia, não quero tomar muito do, do, do nosso tempo, ainda temos muito para ele conversar, se conhecer. então o pastor Fábio vai pegar aqui as contas. Pastor Fábio? Que ele esteve no um conhecimento da palavra de Deus. E Deus é Pai, Deus escolheu aqueles do mundo de fé para confundir aqueles que que são, aqueles aí no nosso vento. Deus escolheu aqueles. De Deus. Deus escolheu aqueles de para todos fundo Eles vão ver. Amém. Aleluia. Amém. aleluia. aleluia. Glória a Deus, aleluia. É, quero vos convidar para se colocar em pé é, Creio que hoje todos nós somos visitantes né? <risos> Visitantes na casa do Senhor Jesus Não tem como não dar os visitantes Não são visitantes Nós temos sim, temos visitantes especiais Glória a Deus